O Elio Gonçalves é hoje já não mais licenciado, né? para Presidente os Sindicatos Metalúrgicos. E bom dia, Hélio. Muito Opa. obrigado por estar aqui com a gente. Muito bom dia. Vai sentar aqui também o companheiro Kleber, delegado sindical da Avebras. Uhum. Porque a gente precisa dar uma externada para toda a sociedade do que vem acontecendo na Brás, que Sim. Não é apenas uma das principais fábricas aqui do Vale do Paraíba, mas uma das principais fábricas que existe no nosso país. E é uma empresa que está de greve há mais de 30 dias. E a sociedade precisa saber do que está acontecendo na Vibras. Sim. É, Seja bem-vindo, nossa... Kleber. Bom dia, viu? Bom dia. Vai ligar aqui? Bom dia, bom dia, Kleber. Bom dia. É... Vamos fazer uma Obrigado aí, aí, aí pela né, oportunidade é? né, da gente estar tá aqui podendo falar um pouco do que muitas e muitas famílias estão passando nesse momento aí. A vibraça está dando uma dor de cabeça, né, o Kleber? Rapaz, infelizmente é, depois do dia 18 de março quando ela resolveu fazer uma demissão em massa aí, sem uhum. comunicar nem a nossa entidade que nos representa, que é o Sindicato dos Metalúrgicos, né, apresentada aqui hoje pela pessoa do Ellen, é, depois desse dia 18, ela tem dado bastante dor de cabeça para a gente, sim. Infelizmente. Como que está é a situação hoje? Hoje, a situação, nesse último dia 5, completou três meses de salário. Três atrasado. meses? já. Três meses. Então, oh, Davi, tem uma ouvinte aqui, ela hum. nem é de São José, é a Catarina, e ela está perguntando é, o que está que acontecendo na Vibras. Uhum. Porque, assim, eu queria que o Kleber, o Heller, desse um apanhado geral desde março, o que, que vem acontecendo, porque a gente sabe, tem aqui um outro ouvinte falando que está quatro meses sem salário, é, é da Vibras também, então eu queria que vocês contassem um pouco para essas pessoas que ainda que não acompanharam esse problema todo dos trabalhadores da Vibras. Olha, o sindicato foi pego de surpresa, então, aí. Pois bem, vou fazer um apanhado geral, uhum. aí o Kleber, ele complementa, é um Sim, companheiro que vontade, é trabalhador viu? da fábrica, recentemente foi eleito como delegado sindical, porque foi uma das principais lideranças daquele movimento uhum. que teve de luta em defesa dos empregos e nada melhor do que quem é chão de fábrica, de, do que quem é trabalhador para estar tá falando. Qual que é o problema da Avebras? A Avebras, ela realizou uma demissão em massa de 420 trabalhadores no mês de março inclusive eu estive aqui na rádio fazendo a denúncia Sim. e nós fizemos uma luta histórica que a gente conseguiu cancelar essas demissões porque teve greve porque teve manifestação nós chegamos aí até Brasília e não fomos atendido por ninguém mas fizemos uma manifestação lá a gente consegue o cancelamento dessas demissões e os trabalhadores são colocados em layoff que é a suspensão temporária do contrato de trabalho esse layoff ele venceu recentemente no final do mês de setembro e a gente conseguiu o fruto da luta esse layoff está sendo prorrogado por mais cinco meses e tem três meses de estabilidade no emprego no, na volta. Isso é uma grande vitória, né? Estamos uhum. conseguindo manter os empregos de toda a população da fábrica e com estabilidade. Agora, a questão do layoff, que foi a luta contra as emissões, é um ponto. O um segundo ponto é que a Avebras, ela entrou com um pedido de recuperação judicial. Hum. E recuperação judicial no nosso país, ultimamente, tem servido para quê? Para o patrão poder precarizar ainda mais a situação dos trabalhadores. Nós tivemos recentemente o fechamento da MWL, que estava em recuperação judicial lá em Caçapava. Sim. Então existe o processo da recuperação judicial. E terceiro, como ela está em recuperação judicial e ela se utiliza deste argumento para precarizar a vida dos trabalhadores está indo para o quarto mês de atraso de salário. Ou seja, tem três meses que os trabalhadores da Vibras não recebem nenhum centavo. Nós achamos que isso é um tremendo absurdo. Uhum. Isso, você olhando para a empresa. Porque o que, que nós pensamos? O João Brasil, que é o presidente da Vibras, ele tem que se virar. Vende o teu patrimônio. A sua vida não é igual a vida do peão que ganha pouco, não. Uhum. Ele que se vire para pagar os trabalhadores. Agora, tem um outro ponto que aí a gente precisa externar para a sociedade, que é o seguinte. A Avibras hum. não fabrica pinico, com todo o respeito com quem fabrica pinico, porque todo trabalhador tem o seu valor. A Vibraz fabrica foguete, a Avibras fabrica míssil. A Avibras é uma empresa estratégica para o nosso país, porque ela é do setor de defesa. Hum. Então, quando você olha para a Avibras, não é igual você olhar para qualquer outra empresa. É uma empresa que depende do governo para ela sobreviver. Nós defendemos que a Avibras tem que ser uma empresa estatal. É a terceira vez que ela entra em recuperação judicial. E se ficar na mão do capital privado, é isso que vai acontecer. Precarização para os trabalhadores. Agora, nós estamos em segundo turno das eleições para presidente no nosso país. Sim. Aí eu pergunto, são 1.500 trabalhadores que tem na ave braça. O Bolsonaro, que se diz nacionalista, que se diz patriota, até agora não fez nenhum pronunciamento. Digo Bolsonaro porque ele é o atual governo. Nós mandamos uma carta para todos os candidatos à presidência da República, uma carta elaborada pelo sindicato junto com os trabalhadores, exigindo o quê? Uma carta compromisso com o seguinte conteúdo. Se o candidato ganhasse a eleição, se comprometer a ter investimento do Estado para a manutenção dos empregos. Somente a Vera Lúcia, do PSTU, e a Sofia Manzano, do PCB, que assinou essa carta compromisso. Os demais, nenhum assinou. E o que, é que nós pensamos? No debate que for ter com os candidatos à presidência da República, tem que ter o tema da Vibrais. Bolsonaro e Lula, vocês que um dos dois serão presidente da República, ou Bolsonaro reeleito, ou Lula volta ao poder. O que, é que vocês vão fazer pela Avibraz? Que não é só a manutenção dos empregos. A gente vê aí a guerra Rússia-Ucrânia, a, a gente vê a Alemanha que está investindo no setor armamentista. Sim. E nós estamos falando de uma empresa do setor de defesa. Para finalizar, para passar para o Kleber falar, nós temos um estudo feito pelo ILAES, que é o Instituto Latino-Americano de Estudo Socioeconômico, que aponta aqui. Hoje, o governo brasileiro compra 5% de armamento da Avibraz. Uhum. Se o governo comprar 14%, garante esses empregos e ainda tem geração de novos postos de trabalho. Porque a maioria do que é comprado pelo Exército no nosso país vem de fora. Então você que está assistindo o programa nesse momento, os trabalhadores da Avibraz estão de greve. É lamentável quando você vê um trabalhador chegar no sindicato chorando, falando, meu filho está pedindo iogurte, eu não tenho dinheiro para comprar. Amanhã é dia das crianças. Os trabalhadores da Vibrais estão dizendo o quê? não vou ter condição de comprar um é triste, presente para o meu muito filho. muito triste, triste. Situação triste. Agora, é a cobrança na empresa e é a cobrança também em cima do governo. Não podemos ver uma empresa do porte da Vibrais, que é uma empresa estratégica do setor de defesa do nosso país, nessa situação. E a gente não vê os governantes do nosso país nem falando nada. Não tinha só o que falar, tinha que pegar e fazer. Eu queria aproveitar a sua fala com relação ao compromisso dos nossos governantes, a gente sabe que é em nível nacional, até porque a Vibras é uma empresa, é, como você disse, ela não é só nacional, ela é uma empresa conhecida no mundo inteiro. Mas em nível estadual, nós temos aí também eleição, Sim. dois inclusive um dos candidatos Sim. que é da nossa cidade. Então, eu então, queria que você falasse é, sobre isso. Exato. Eu foquei no nacional, que é o mais importante, agora... A Avebras está com três meses de salário em atraso. O que, que ela falou para a gente no primeiro mês de atraso? Que ela tem um crédito de ICMS para receber do governo do Estado de São Paulo e que, entrando esse dinheiro, ela pagaria o salário em atraso. Uhum. Na última reunião, ela nos informou que o governo negou o pagamento desse crédito que eles teriam direito e que eles entraram com uma ação e que perderam a ação na justiça e que eles estão tentando agora um mandato de segurança. A gente estava, quando eu estava na campanha para deputado federal, fazendo campanha lá na feira do Morumbi, e tinha alguns trabalhadores da Vibrais junto comigo fazendo a minha campanha. E a gente encontrou o Eduardo Cury, que é deputado federal, que não ganhou, né? não ficou de suplente nessa eleição, e os trabalhadores da Vibrais foi para cima dele, porque em uma reunião que teve com a prefeitura de Jacareí, o Isaías Santana falou que ia ligar para o Eduardo Curi para ele mediar a situação. O Eduardo Cury enrolou, enrolou, deu o cartão dele, ou seja, até agora, isso já passou cerca de três semanas. Por quê? Vamos entrar, assim na questão dos dois candidatos que nós temos no segundo turno para governo do Estado. Agora, o Rodrigo Garcia, que é o atual governador, que era candidato à reeleição, ele podia ter dado a canetada para ter liberado esse ICMS para estar tá pagando esses pais e mães de família Exato. que estão tá numa situação muito dificultosa. Por isso que a gente fala para o trabalhador, e eu tive a experiência de ser candidato, uma grande experiência que eu levo para toda a minha vida. A gente estava agora há pouco fazendo Assembleia também na Embraer, e esse é o discurso que o Sindicato dos Metalúrgicos faz para os trabalhadores. A gente sempre tem posição. A gente fala, companheiro, o preço do tomate, se vai ter emprego, o preço da gasolina tudo depende da política. Tudo depende da política. Por isso que é importante o trabalhador ele ter a consciência de classe, porque hoje a maioria dos que estão no poder não representa trabalhador. Quando é para dar canetada para favorecer patrão, como foi o caso da Caoa Sherry aqui em Jacareí, que nunca pagou imposto, que ganhou terreno, que teve incentivos fiscais, a gente viu todo mundo dando a canetada para favorecer a montadora. Quando é para dar uma canetada para favorecer trabalhadores, não dão. Por quê? Porque é um debate de classe. Eles estão do lado dos patrões, eles estão do lado dos empresários, não estão nem aí para os trabalhadores. Então é uma situação dramática. Trabalhador que fabrica foguete, Trabalhador que fabrica míssil está três meses sem salário. E aí é parte do debate. O Felício Ramute que era prefeito, agora é o vice na chapa junto com o Tarcísio, que se diz de São José, mas não sabe nem onde mora, não sabe nem onde vota. Não só ele, como também o Haddad. É parte da discussão. Vocês dois, quem ganhar para governador no dia 30? Por mais que vai estar o Rodrigo Garcia, mas é parte de uma transição. Vai chegar lá e vai falar, libera esse dinheiro para pagar os trabalhadores, vocês vão assumir esse compromisso publicamente, nós vamos pegar essa entrevista que a gente está dando aqui agora e a gente vai externar, porque a Vibrais não é apenas um debate sindical localizado na Porta da fábrica é um debate político e todo mundo tem que saber. Mas ainda te daria tempo do, do atual governador dar essa canetada? Tá, Rodrigo Garcia. Opa, é. isso aí para dar canetada para favorecer empresário é rapidão. Vamos favorecer essa turma da Vibrais aqui que está passando dificuldade. E essa Até recuperação porque... judicial como é que tá? Então, a recuperação judicial ela é um processo que é muito lento, né? porque a recuperação judicial é um plano que a empresa tem que fazer para estar tá pagando todos os seus credores. Entre eles estão os trabalhadores. Então, é um plano que ela vai ter que apresentar em uma assembleia, e até o momento, inclusive, o sindicato vai fazer esse pedido também, mas alguns bancos, uma primeira proposta que ela fez, já entrou com um pedido de impugnação. Não é tão simples, recuperação judicial é um processo difícil, não é a primeira vez que a Ave Braz entra em recuperação judicial agora. Nossa opinião é: entra em recuperação judicial para querer dar calote naquilo que ela deve totalmente para pagar uma parte. Agora, a vida da direção dessa empresa, desses magnatas aí, não é a vida de quem está aqui embaixo, não. Por isso que nós não temos dó nenhuma. A empresa tem que se virar para resolver a situação dos trabalhadores. Kreber. É isso aí, né? É, quando a gente fala que não existe a conciliação de classe, é justamente por isso. Porque a vida deles é diferente. Toda vez uhum. que a gente senta na mesa de reunião para falar com eles, eles vêm querer igualar a situação, dizendo que também estão sem salário e tal. Só que a realidade é outra. né A realidade é outra. Não fruto dá para comparar o patrimônio, né? Não Não, tem não como. dá para comparar. Né? E fruto de uma irresponsabilidade deles mesmos que deixaram vazar os dados, as informações, é, faixas salariais de todo mundo lá, hoje a gente conhece, hoje a gente sabe a faixa salarial de todos que estão lá dentro da Vibrais. Então, quando ele senta na mesa para conversar com a gente, a gente sabe com quem que a gente está falando e quanto que essa pessoa ganha. Então, é de, não adianta querer igualar essa situação com a situação que a gente está vivendo. Vazou essa, lista, né? vazou essa lista? vazou essa lista. Vazou essa lista. Vazou a lista de salário, de endereço, uma uhum. irresponsabilidade total. Então, hoje a gente tem essas informações. E como a gente né, foi eleito, delegado sindical e hoje a gente senta nessas mesas de negociação, a gente sabe do que a gente está falando e com propriedade. Se você for procurar aí. A Braz, ela nos 60 anos de história dela, se você for procurar, em 2018, ela teve o ano mais vitorioso da sua história, onde esse cidadão, né, que é o dono da vibrais para não dizer, porque ele tem 96% das ações, hum. então ele é o dono da Avibraz, ele lucrou em 2018 1,7 bilhões, bilhões de reais. E agora, quatro anos depois, ele vem pedir recuperação judicial e apresentar aqui, na Justiça do Brasil, uma conta que tem pouca né, em, em quantidade de dinheiro, apresentou alguns bens. E é por isso que essa recuperação judicial está tá cada vez mais enrolada, porque até mesmo o Ministério da Defesa pediu uma auditoria nessa, uhum. nessa recuperação judicial. Porque ninguém acredita no que está sendo colocado ali. Né? Toda vez que a gente senta para negociar com eles, é uma conversinha mais mole do que a outra. Então, o que a gente precisa é de seriedade, e o que a gente precisa é de honestidade, de transparência e de responsabilidade. Com os funcionários e com as famílias dos funcionários. Essa próxima rodada de conversa está marcada já ou não? Olha, nós tivemos uma reunião com a empresa na sexta-feira da semana passada e ficou pré-encaminhado de talvez ter outra essa semana. Agora a gente senta com a empresa, o que ela fala é que não liberou o crédito. Porque eu citei essa questão do crédito do ICMS, uhum. que seria para estar tá pagando aí um, dois meses de salário. Isso não vai resolver o problema dos trabalhadores. A Vibras ela é uma empresa que precisa de contrato. Uhum. E, como eu disse, nós temos um estudo que mostra que se o governo comprar 14%, já resolve o problema. Por isso, e aí, Bolsonaro? Vai deixar essa situação dos trabalhadores? É cerca de 400 que estão tá em layoff, e cerca de um total de 1.400 trabalhadores, mais ou menos, que estão sem salário. Isso é normal para quem fabrica foguete? Não é. Porque quando o trabalhador faz uma greve, muitas vezes a gente vê. Uma parte da sociedade que é crítica, que uhum. não sabe o que está acontecendo. Se você for hoje na frente da Vibras, você vai ver que tem um movimento, um acampamento dos trabalhadores. E é importante que a sociedade saiba o que está que acontecendo ali. É uma greve porque tem três meses que a empresa não paga o salário. Porque hoje o trabalhador ele é explorado, ele vende a sua mão de obra, que na nossa opinião é uma mão de obra baratíssima. E dentro do sistema capitalista, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Uhum. E hoje em dia, fruto da situação que passa o país, o que a gente está ganhando não está dando para nada. Agora, você imagina o trabalhador que vai trabalhar e não recebe? Aí não dá, gente. É uma greve justa, é uma greve legítima. E nós chamamos, principalmente vocês que moram aqui na região, vocês que moram em Jacareí, vocês que moram em São José, em Caçapava, em Taubaté, vamos apoiar... Esses trabalhadores da Avibraz. Imagine você que está vendo essa entrevista aqui agora, três meses sem salário. Eu, o meu vale cai dia 15 e o meu pagamento dia 30. Chega o dia 14 e já fica pensando: opa, vai cair o vale, que é aquele pouquinho, e na maioria das vezes é por quê? Porque já tem o boleto que vence naquele dia. É. Então é um desespero total. Todo dia, trabalhador que liga e fala: estou com três contas de luz em atraso, vai cortar. É a pensão que eu não estou conseguindo pagar eu vou ser preso. Agora, nós que somos revolucionários, não tem como a gente não se emocionar quando você vê um pai e mãe de família que bate no sindicato e fala, meu filho está pedindo leite, eu não tenho para comprar. Isso é uma crueldade. Dia porque das essa Crianças está tá aí. exatamente ano, chegando o Natal também, daqui a pouco já Amanhã tá... é dia das crianças. É. Eu já estou vendo com a minha esposa qual é o presentinho que eu vou comprar para o meu filho Davi, para entregar para ele amanhã. É momento de felicidade das crianças. A própria criança, na escolinha, vê é. o outro falando dia das crianças. Não vê a hora agora. Exato. O trabalhador Davi Braz não tem condição de comprar o presente, que ele não está tendo condição nem de comprar comida, porque está com três meses de atraso de salário, isso é um absurdo. Weller é, você falava anteriormente, a questão, por exemplo, eu até anotei aqui, o pai que não consegue comprar iogurte. Só que para os poderosos, o iogurte é luxo, mas é o mínimo que a gente pode dar para os nossos filhos. E aí o sindicato é um instrumento de defesa do trabalhador. Você disse que muitas pessoas às vezes não entendem as ações, as paralisações, mas aí a gente te pergunta, não é, essa, não é esse o papel do sindicato, mas com essa Necessidade. Vocês estão tentando fazer alguma ação para socorrer o básico? Porque sindicato não é para dar cesta básica, gente. Uhum, exato. Mas só que em algumas situações a gente vê uma necessidade emergencial. E como é que o sindicato está tentando ajudar esses trabalhadores? Olha só, esse sindicato é um sindicato que tem lado. Por isso que a gente incomoda muita gente. Eu estava na campanha para deputado federal e a gente rodou todo o estado e é até engraçado. A gente ia para outra cidade, panfletar em outras fábricas e chegava lá, os seguranças da empresa vinha chamando pelo nome. "Weller, aqui na São José você não pode ficar aqui não. Eu falava, calma, eu estou aqui para fazer a minha campanha de deputado federal, não é sindicato. Ah, eu vou ligar lá. Foi assim até em Jaguariúna. Fomos em Jaguariúna fazer campanha chegamos lá. Não, não, não metalúrgico de São José não pode ficar aqui, não. Eu falei, gente, eu tenho direito de fazer a minha campanha, não estou aqui é, fazendo movimento sindical. E mesmo que eu estivesse fazendo oposição, eu tenho direito. Eu digo isso porque, porque a gente incomoda. Sim. E por que, que a gente incomoda? A gente incomoda porque a gente tem um lado. A situação que os trabalhadores da Vibrai estão enfrentando, que é difícil agora. Teve greve, teve piquete, teve manifestação. A Caoa Sherry fechou? Fechou, mas teve mobilização. Teve, inclusive, ocupação do sindicato e dos trabalhadores na Câmara Municipal de Jacareí. Teve uma pressão forte. A semana. MWL, semana passada, saiu a falência. Outra empresa também que estava sem pagar salário desde o mês de maio. Antiga Mafesa, uma empresa histórica que nós temos Fortíssimo, aqui né? no Vale do Paraíba. Fechou, até agora não pagou ninguém. Você falou uma coisa que é verdade. Inclusive, muita gente até confunde. O trabalhador que é sócio do sindicato, ele contribui para a manutenção da luta. A estrutura do sindicato, ela se reverte em forma de luta e de organização para os trabalhadores, certo? Não é papel do sindicato da cesta básica, era a cesta básica, é papel da prefeitura. Isso que nós pensamos, entendeu? E é um tremendo absurdo, né? Todo mundo sabe do que está acontecendo. Por que, que os vereadores, por que, que os prefeitos, por que, que os deputados... Vamos lá, Letícia Aguiar, doutor Elton, que foi eleito, vai lá, vai nada, porque é representante de patrão, não está nem aí para o peão. Quem está quando o bicho pega junto com o trabalhador é o sindicato. Agora, nós fizemos várias campanhas solidárias. O que a gente mais está fazendo esse ano... É, é isso, como eu disse, não tem como a gente não se emocionar. Toda semana é algum trabalhador que vai cortar a energia, que a gente faz uma vaquinha, passa o chapéu, até porque, vaquinha via até Pix. Até porque é o trabalhador não quer a cesta básica, ele quer o dinheiro, o salário. Exato. Mas nós já fizemos sim campanha de arrecadação de cesta básica, tanto para os trabalhadores da Avibras, como também para para os trabalhadores da MWL, não só uma. E a gente externa a discussão, a gente discute com os trabalhadores da GM, com os trabalhadores mas da Gerdau, com os trabalhadores da Itaú. Inclusive foi até engraçado, o Isaías ficou bravo comigo porque eu fiz um vídeo, mas quando teve a demissão dos 420, dia 18 de março deste ano, nós mandamos uma carta. Para a prefeitura de Jacareí, uma carta para a prefeitura de São José, para discutir a situação. A Vibras, ela fica em Jacareí. É que a geografia ali, você está em São José, se anda um pouquinho em é Jambeiro, você anda um pouquinho, é, é a Vibraz, É a Jacareí, que é o Jacareí. <risos> Exato. O prefeito de São José, na época, o Felício Ramute, ele respondeu dizendo, ah, procura a prefeitura de Jacareí, que a empresa não é aqui. Mas, ops, a maioria dos trabalhadores moram em São José. E agora quer ser vice-governador, né? mas na hora de olhar para o trabalhador, coloca, inclusive, limite de município. E a prefeitura de Jacareí, nós fomos protocolar a carta, eles devolveram para a gente a carta, falando, não, essa empresa não fica aqui não, procura São José. Virou até uma piada, o prefeito não sabe a empresa que tem no município dele. Aí eu fiz um vídeo, depois nós fizemos uma reunião, ele ficou bravo comigo. Eu falei, ó, oh, prefeito, então você orienta quem trabalha aqui, porque foi essa a resposta que a gente teve. Porque a discussão é de classe, a discussão é de classe. Não é de território porque eles são representantes dos patrões infelizmente nesse sistema capitalista o rico vai ficando cada vez mais rico, no cenário de pandemia nesse cenário catastrófico de crise sanitária, o que a gente viu foi o rico ficando cada vez mais rico, aumentando o número de bilionários e o trabalhador hoje em dia meu amigo, não é nem que fica mais pobre, ele é explorado e não tem salário, então é um absurdo o que está acontecendo na Vibrais a gente vai passar em todas as rádios aqui da região, hoje está aqui o Kleber, nós temos também o Sérgio que é diretor do do sindicato na fábrica, tem outro companheiro que é delegado sindical, vê se a gente traz algum trabalhador que não seja ligado diretamente com o movimento para estar dando entrevista para falar a sua angústia a gente recebe todo dia trabalhador chorando teve um companheiro que me ligou falando, minha esposa trabalha na Vibraz e ela está em depressão, se você puder passar aqui depois para estar tá conversando com ela. Porque as pessoas vêem a gente é, uma referência enquanto liderança e a uhum. gente tem que entender, né? não é só o microfone na porta da fábrica, é toda essa atenção que a gente tem que ter com os trabalhadores. Porque o que a gente mais está vendo, a gente vive hoje numa sociedade que está doente, fruto das ganâncias do capitalismo. E o que a gente mais vê... Porque existe estudo que aponta que é principalmente no setor da juventude agora. O que a gente está vendo é fechamento da Sherry, a falência da MWL, essa situação da Ave Braz, o quão está afetando psicologicamente as pessoas. Tem gente que está ficando doido, e é normal, seria estranho se não ficasse. Ficar três meses sem ter salário, o filho pedir um leite, o filho pedir iogurte, ou você não ter condição de colocar um arroz com feijão para alimentar a sua família, no teu dinheiro para pagar água, pagar luz, é desumano. Então, a direção da empresa que tem que se virar, vende patrimônio, vende aí seu apartamento, vende o seu carrão de luxo, abre mão do seu salário para estar tá pagando essa turma que ganha menos, tremendo absurdo, além da cobrança política que a gente tem que fazer em cima do governo. Hoje nós temos sessão de Câmara. Sim. A gente sabe que o nosso programa também, ele é acompanhado pela assessoria de imprensa da Câmara, e vamos ver se chega aos vereadores. Exatamente. Né? Na verdade, eles sabem, né? Talvez eles não se envolvam como deveriam, mas eles sabem. Mas vamos ver se hoje a gente consegue mexer isso. um pouquinho neles. Né, Kleber? É isso aí. O que a gente espera é que alguém ouça o nosso grito de socorro, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma empresa estratégica, a maior fabricante de material, né? Armamentista do Hemisfério Sul Esse 5% que, que o Weller falou Weller, A fábrica está totalmente parada ou está produzindo ainda Esse 5% aqui? Não, hoje ela está de greve tá, tá totalmente parada. Está totalmente parada Tem apenas um setor que faz pintura Em algumas peças que A gente liberou para estar tá entrando, mas é um número de seis, sete pessoas. Isso porque está acordado com o sindicato essas pessoas que precisam entrar. Agora, os demais estão tá 100% parados, estão uhum. tá de greve e estão tá de greve por conta disso. Três meses sem salário. Os trabalhadores da Vibrais pedem socorro. Apoiem essa luta dos trabalhadores da Vibrais, que é uma luta justa, que é uma luta digna. Como é que como é que você acha que a população que não o não metalúrgico quem está nos ouvindo como é que ele pode de certa forma entrar nessa guerra que é uma guerra contra os poderes não é contra né mas a favor do trabalhador para apoiar porque assim a gente está falando aqui da do, do poder público a gente está falando de dos empresários mas a população como é que ele apoiaria é, sei lá através de redes sociais uma campanha também né como é que você pode apoiar Converse com o seu vizinho, naquele boteco que você frequenta, com seus familiares, com seus colegas de trabalho. A Vibrai está de greve porque tem três meses que não paga salário. É uma empresa do setor de defesa do nosso país. Os políticos até agora não têm se manifestado e essas pessoas estão passando dificuldade. Existe um movimento grevista? Apoie. Pegue essa entrevista, compartilhe, divulgue. Pegue... Os materiais de comunicação do sindicato, tanto físico como virtual... Ajude a divulgar essa ideia, cobre dos vereadores, é fácil hoje em dia você entrar nas redes sociais ou você procurar um e-mail, os vereadores de São José, os vereadores de Jacareí, cobre o prefeito de São José, o prefeito de Jacareí, aqueles deputados que hoje estão lá e aqueles que ganharam a reeleição ou que, no caso, é a primeira vez que vai assumir uma cadeira na Câmara, tanto para deputado estadual como para deputado federal, ajude a cobrar Bolsonaro e Lula no debate que tiver do segundo turno, vamos colocar esse tema? Vamos discutir a indústria de defesa do país? Vamos debater a situação da Vibrais? Porque ficar discutindo quem é mais cristão que o outro, isso aí já deu. Nós queremos saber de projeto, nós queremos saber de programa, nós queremos saber de geração de emprego, nós queremos saber de combater a fome. Vamos discutir projeto político para o nosso país? Vamos colocar no centro do debate a discussão da Vibrais? O Weller, o Ronaldo Santos é, ele mandou uma mensagem para a gente, parabenizando você e o Kleber pelas colocações e por representar os trabalhadores com dignidade e transparência, buscando manter a realidade é, do momento que os trabalhadores estão enfrentando. Opa, isso aí a gente recebe aí é, o apoio dos trabalhadores, isso que é mais importante. O sindicato não faz greve. Não é o sindicato que faz greve. Se o trabalhador não quiser fazer greve, é 1.500 trabalhadores. Tem 40 diretores do sindicato, a gente segura? Não. Nós somos agora pela manhã fazer a Assembleia de Campanha Salarial na Embraer. São milhares de trabalhadores. Uhum. Se o trabalhador não querer parar, ninguém segura. Então existe essa greve porque tem o apoio dos trabalhadores que estão firmes conosco nessa luta. No caso da MWL lá em Caçapava, como que ficou? A MWL, a gente já avaliava que isso ia acontecer, saiu a falência na semana passada situação também muito triste, situação muito delicada, mas desde quando o Capital Chinês comprou essa empresa no ano de 2017, essa era a avaliação uhum. que a gente tinha e a gente nunca escondeu, o sindicato não mente para o trabalhador, assim como no caso da Vibrada. a gente fala situação é difícil, situação é delicada e diante das dificuldades vamos dar a mão e lutar até o final. E aí quando a empresa fale, aí tem a massa falida, a administradora judicial que vai ver quais são os bens que a empresa tem para estar tá vendendo, para estar tá pagando. Isso é um processo que Demora, demora, infelizmente, não depende do sindicato. Se dependesse do sindicato, tá bom, fechou, então pega, paga os direitos de todo mundo, encerra, Sim. cega a vida. Mas, infelizmente, não é assim. Então, é uma batalha que vai seguir, tanto na justiça como na esfera política, porque o que o sindicato tem a oferecer para o trabalhador é o quê? Mobilização. Vamos fazer luta. Olha, a Cláudia, é ouvinte nossa, ela faz uma referência à situação da Vibraz e pergunta por que, que o sindicato não faz um evento para arrecadar um quilo de alimento. Né? A gente já falou da questão da básica, mas é uma pergunta... Hoje. Sim, nós já fizemos várias, tanto para os trabalhadores da Vibraz como para os trabalhadores da MWL, e é uma política constante que a gente tem no sindicato de estar tá fazendo as arrecadações. Então, a gente já fez e provavelmente a gente vai seguir fazendo. É, talvez ela queira até fazer alguma doação. Às vezes a pessoa quer ajudar de alguma Se forma. Se comove, né? É. Porque não é fácil, né? São pais de... de, de são famílias, né? ali esperando salário e nada qual é o próximo passo então Weller, agora do sindicato? Olha nós estamos aguardando a hum. empresa disse que talvez até o final dessa semana ela nos daria um posicionamento, agora o que a gente vai fazer é essa cobrança política que eu estou colocando aqui para vocês o sindicato vai fazer uma grande ofensiva junto com os trabalhadores essa semana, a gente já tem outras entrevistas que estão agendadas, nós queremos chegar até o Bolsonaro, nós queremos chegar até o Lula, nós queremos chegar até o Tarcísio. Tarcísio, você que mora aqui em São José, passa lá no sindicato pra nós trocar ideia, cara. Libera aí essa grana aí. Você é ministro da infraestrutura, você é braço direito aí do chefe de estado do nosso país. Vamos liberar esse crédito do ICMS aí pra estar tá pagando o salário desses trabalhadores. Poxa, Tarcísio, conversa aí com o Bolsonaro, cara. Vamos comprar 14% aí da Vibrais pra não mandar ninguém embora. Se você é aqui dessa região, você tem que ter um carinho especial pela Vibrais, certo? O mesmo pro o prefeito Felício Ramute. Poxa, e aí? Vamos dar uma forcinha que é só pedir voto, mas na hora que o trabalhador aí está na situação difícil, é só o sindicato que está lá. E depois ataca o sindicato que fala que o sindicato que gera desemprego, entre tantas baboseiras que a gente ouve aí, desses que pertencem à burguesia, ao capital e à classe dominante. Nós queremos chegar também ao Haddad, entendeu? É tudo lindo, né? é tudo bonito. Você entra nas redes sociais dos candidatos, você assiste a propaganda eleitoral, eu vou gerar não sei quantos postos de trabalho, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Antes do futuro, vamos discutir o presente que está acontecendo aqui agora, que é essa situação delicada que passa. Os trabalhadores da Brás, E a prefeitura então querendo chegar sim. A prefeitura de São José, fala o que nesse caso? Nada. Prefeito atual. Já tentamos reunião, eles colocam o secretário para conversar, fala que vai ver e nada. É só enrolação. Inclusive, os trabalhadores da Vibras tiveram um grande avanço político. A gente foi para Brasília, a gente teve em São Paulo, manifestação em São José, manifestação em Jacareí, e muitos deles falam, poxa, a gente fica ali no chão da fábrica, não sabe como é que funciona a realidade política no nosso país. A gente chega, como foi no caso lá em Brasília, lá, chegamos na frente da calçada lá do local onde fica o Bolsonaro, foi segurança, falando, cai fora que vocês não ficam. É desse jeito que trata trabalhador, inclusive trabalhador que trabalha numa empresa de grande tecnologia, que é do setor de defesa agora. Isso é bom porque faz o trabalhador evoluir na sua consciência política. É isso aí. Tem mais perguntas? aí, Silvio? Então, o pessoal é tentando fazer a mobilização. Hum. O Germano está dizendo assim, é, conta com a gente para mobilizar. Não sou mais metalúrgico, estou aposentado, mas entendo essa luta de perto. Boa. É isso aí. A gente vê... É, no passado a gente até via, fecha uma fábrica, a culpa é do sindicato. Eu acho que é a forma de como você explica para a sociedade. Por exemplo, não tem crise nenhuma na cidade de Caçapava em relação à MWL. A população sabe que ali tinha a ganância de um capitalista chinês que explorava, sentava o chicote no trabalhador, atrasava salário constantemente e não pagou o trabalhador, entrou em greve, ocupou a fábrica. Assim como uma parte da sociedade sabe da luta que teve, que essa luta está sendo retomada agora dos trabalhadores da Avibraz. É uma luta justa, gente. Trabalhar sem salário não dá, ainda mais para uma empresa do setor de defesa, que é estratégica para o nosso país, é um tremendo absurdo o que está acontecendo. agora. Muitas mensagens chegando. Você que quer apoiar, que Sim. quer dar um chego lá na porta da fábrica para conhecer como funciona o movimento organizado dos trabalhadores, Qual é o contato? seja bem-vindo. Quem quiser estar tá indo até a sede do sindicato para estar tá conhecendo melhor um pouco do que essa luta, Rua Maurício Diamante, número 65, no centro de São José. Quem quiser entrar em contato uhum. comigo, meu telefone é público, é 129 91589058. Quer apoiar? Opa, quero compartilhar nas redes sociais. Quero fazer a doação de uma cesta básica para estar tá ajudando essas pessoas. Quero ir na porta da fábrica e conhecer como é o movimento? Chega junto. Vamos fazer uma grande corrente aqui no Vale do Paraíba, para que essa empresa crie vergonha na cara, pague o salário dos trabalhadores e para que esses políticos que estão no segundo turno, Haddad, também o Tarcísio, Lula e Bolsonaro. Vamos colocar no debate a discussão da Vibrais? Vamos colocar no centro do debate os empregos? Vamos discutir a tecnologia e a indústria do setor de defesa no nosso país? Vamos para cima, gente. Olha, o povo está participando, viu? A Catarine, novamente, hum. disse assim, sindicato é o pedido de socorro do povo trabalhador. O SAMU do trabalhador e sempre vai ser. E o Diego Cordeiro, trabalhador da Vibrais, diz a Vibrais, paga eu... É isso, isso aí, né? é isso aí. Ela perguntou aqui, né? Como é o seu nome? Mirtes. Mirtes, a Mirtes perguntou o que, que a população pode fazer né, em relação a essa greve da, da Vibrais Ao invés de criticar, né? Porque crítica a gente recebe constantemente, mas a pessoa critica sem entender o porquê. Quero dizer para você que está ouvindo essa entrevista agora, que nenhum trabalhador faz greve porque gosta. Nenhum, fa nenhum trabalhador faz greve por diversão. Hoje nós estamos vivendo aqui na cidade de São José dos Campos a greve dos coletores. Uhum. Né? Por onde a gente passa aqui, até inclusive aqui no centro, a gente vê as lixeiras superlotadas. Estão fazendo greve porque querem, por diversão? Não. É porque estão sofrendo algum tipo de opressão. É porque estão sendo oprimidos pela classe dominante, que é a burguesia, de alguma forma. Estão requerendo o mínimo. No caso dos coletores, estão requerendo uniformes. Extras, Condições de trabalho. Né? Né? Condições de trabalho. A gente viu a, a enfermagem esses dias também fazendo um grande movimento, hum. inclusive, né? Um bisco, Se né? as pessoas. Né? O, a hora que a gente chegou aqui, vocês estavam num debate de, de, de candidaturas aqui do Vale que não foram eleitas. Né? A gente teve um grande nome para ser eleito aqui, que é o Weller, que está à frente de todo tipo de luta, que também esteve à frente dessa luta da enfermagem. E a enfermagem estava nas ruas, por quê? Porque são heróis que viveram, né? Que enfrentaram de frente essa pandemia aí, que o nosso governo federal poderia ter agido né? antes de uma forma né? uhum. mais rápida e não agiu. E quem teve que suportar essa guerra foi a enfermagem e fez a greve, por quê? Porque estão sendo oprimidos de alguma forma. E nós da Vibrais também estamos fazendo essa greve. Porque Não porque a gente gosta, não porque a gente... Ah, não tem o que fazer hoje, vamos fazer uma greve? Não, nós estamos fazendo uma greve porque nós estamos indo para o quarto mês sem salário. Pessoas que nos ligam, como o Heller falou, nos vê como referência. Nós que estamos à frente, que fomos eleitos para poder estar organizando essa luta. As pessoas ligando aqui, poxa vida, pessoa que trabalhava do seu lado aí, você vai ver essa pessoa daqui uns dias presa porque está com três meses de pensão alimentícia atrasada? pessoas que estão com a luz cortada, com a água cortada, pessoas que são trabalhadores, pessoas que nesse ano de 2018, onde o senhor João de Carvalho, né? João Brasil, que é o dono da empresa, lucrou 1,7 bilhões, pessoas que deram seu suor, seu sangue e suas lágrimas. Assim como eu, muitas vezes fui trabalhar doente, muitas vezes deixei meu filho doente, minha filha doente em casa, para ir poder gerar esse lucro para ele. E hoje ele tem esse lucro, e cadê? Cadê a consideração com a gente que é trabalhador? Com a gente que fez crescer o patrimônio dele? Porque você, trabalhador, eu quero dizer para você que está ouvindo a gente, nós somos a maioria Somos nós que produz, até o dinheiro que esses grandes bilionários aí pagam de imposto, somos nós que produzimos. Está na hora de inverter essa situação, está na hora de mostrar o nosso valor. Nós estamos aqui, quero aproveitar também essa entrevista, onde quer que ela chegue, para falar que nós apoiamos vocês, coletores, nós apoiamos vocês, enfermeiros, e espero que também vocês nos apoiem nessa greve. Vamos em frente, viva a luta dos trabalhadores aí, viva a classe operária. É isso aí, galera. Isso aí. A gente aí o espaço para estar tá socializando com toda a população. A entrevista, hoje em dia, o formato virtual ele atinge não só a cidade, a região, mas acaba indo até para fora do país. Né? Sim. É importante todo mundo saber o que está acontecendo na Avebrais e a gente vai seguir na nossa luta até o final. Belas palavras aqui do companheiro Kleber um Diz faz né? greve um porque desabafo. gosta. A greve é uma necessidade e apoie esse movimento dos trabalhadores da Vibrais. Os trabalhadores da Vibrais aqui, mais gente falando que a incompetência da presidência. Outro trabalhador aqui falando, eles precisam ser humanos, não máquinas de fazer dinheiro para eles mesmos. Então assim, é um socorro mesmo. E a gente pede que a população, né, entenda isso. Não, não veja porque infelizmente algumas pessoas ainda veem o sindicato como o causador do, dos problemas do, do trabalhador né é, tem gente que ah, não quer trabalhar não é isso não na é verdade por aí, não. É. eles querem. nós queremos trabalhar mas precisa ter respeito com o trabalhador exato e pagar né é <risos> obrigado ela obrigado Obrigado, gente Vamos para cima da Vibrais. a Vibraes. Para com essa palhaçada e pague o salário dos trabalhadores. Conta sempre com nossos microfones. Muito bem.